Graças e paz, amada igreja, mais uma vez estamos aqui para liberar esse estudo, desse dia E damos graças a Deus pelas condições e pela oportunidade que Ele nos concede Que todos nós possamos estar abertos àquilo que Deus quer nos falar nessa tarde, nesse dia, nesse estudo Mas antes de começar, quero convidar a todos para que nós possamos orar e entregar esses momentos ao domínio do Espírito Santo se você puder, feche seus olhos. Amado Deus e Pai, nós louvamos a Ti e agradecemos porque Tu, Senhor, aprove pela Tua infinita misericórdia nos dar a graça de podermos aqui estar em saúde, de podermos liberar aquilo que Tu tens nos dado com tanta misericórdia. Pedimos, Senhor, que Tu nos abras o um entendimento e nos revele, Senhor, todas as Escrituras para que Teu povo, Senhor, todos nós, a Tua igreja, nós possamos andar, Senhor, na verdade na unção e na revelação do Teu Espírito. Nós louvamos a Ti e Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, irmãos? O estudo de hoje, na verdade, é uma sequência do estudo da, da outra segunda-feira e vai nos mostrar o destino da igreja, o destino da, da noiva, da esposa, na última segunda-feira, na última ministração, nós fizemos o um estudo sobre o caminho, as etapas da igreja. Hoje nós vamos procurar entender um pouco mais sobre os últimos dias da igreja aqui na terra. Eu vejo que muito tem sido liberado, muito tem sido falado nesses dias sobre a volta de Cristo, e eu vejo que a igreja está muito... Muitos irmãos estão curiosos, estão famintos em saber a verdade. Mas muitos também, assim como eu também já fiz, a gente procura se informar, procura buscar o subsídio na internet, nós buscamos nas notícias, buscamos nos youtubers, buscamos em livros, mas esquecemos muitas vezes de buscar a essência da verdade na palavra de Deus. Eu creio que todos nós aqui, todos aqueles que estarão assistindo e estão assistindo essa ministração, já ouviram falar que Jesus está às portas, que a volta de Jesus está na iminência e que nós tememos estar pronto porque Jesus pode voltar essa noite. Tudo isso nós ouvimos. E de uma certa forma, é a verdade. Nada errado. Mas nós precisamos buscar na essência, na palavra de Deus. Porque Jesus, ele revelou os últimos dias. Primeiramente pelo profeta Daniel. E em segundo lugar, pelo apóstolo João em Pátimos, em, para o livro de Apocalipse. E eu fui muito curioso, sempre sou, em buscar a, a essência da verdade. Eu sou um crente de Bereia E não é porque alguém me fala uma coisa que nós devemos de colocar aquilo como uma absoluta verdade. Temos que buscar... A confirmação na palavra. E só a palavra de Deus tem a absoluta verdade. Isso que nós temos que crer. Porque se nós não crermos nessa palavra, então é vã a nossa fé e nós estamos perdendo tempo. E eu creio que todos aqui têm no seu coração o firme propósito de estar com Cristo. Como nós recebemos no último estudo, a igreja está sendo preparada como noiva para ser a esposa do cordeiro, para estar nas bodas do cordeiro, em nenhum outro lugar. Esse é o nosso objetivo, estarmos nas bodas. Mas nós temos que entender o que está ainda, o que haverá de acontecimentos à frente disso. E aí nós vamos ver que... A gente ouve muito falar em arrebatamento Aliás, nem tanto no arrebatamento Muito se ouve falar na segunda volta de Cristo Mas neste falar da segunda volta de Cristo Eu pergunto A qual evento estão se referindo? Ao arrebatamento? Ou realmente a segunda vinda de Cristo? Que são dois eventos totalmente diferentes Distintos um do outro e toda vez que nós confundimos isso, nós saímos confundidos. Por que tem tanto cristão hoje apostatando da fé dentro da igreja? Por quê? Se sente enganado, se sente fora da verdade. Mas Jesus diz uma coisa em Romanos capítulo 10 verso 11. Todo aquele que estiver firmado na rocha jamais será confundido. Onde você tem colocado os seus pés? Se você coloca seus pés na rocha firme, que é Cristo, que foi o, aquele que deu a revelação de Apocalipse para o apóstolo João, se você estiver firmado nessa verdade, jamais será confundido. Mas Jesus também deixou uma grande, séria advertência: nos últimos dias entrarão falsos. Vestidos em pele de ovelha, os lobos vestidos em pele de ovelha, que enganarão, se possível, até os escolhidos. Você se sente um escolhido? Eu sou e a igreja é o escolhido e eu tenho certeza que você é um escolhido também. Mas não foi um, um profeta qualquer que disse que nós poderíamos ser eh, confundidos. Foi Jesus que fez esse alerta. Então isso me dá um frio na espinha de pensar que Jesus fez o alerta de que nos últimos dias o engano seria tão sutil que se possível ele enganaria até os escolhidos. Então nós temos que estar atentos, abertos ao falar do Espírito. Eu busquei muito e orei com jejum e oração e clamor. Para Deus me mostrar a verdade. Porque eu buscava a revelação em muitos lugares. Que não estavam mentindo. Mas estavam fora do centro da vontade. Centro, fora do centro da verdade. E Deus me mostrou que eu não devia mais buscar fora. Eu tinha que buscar na palavra. Buscar a essência. E eu fui para a palavra. E esse breve, resumido estudo eu quero trazer hoje sobre o arrebatamento e sobre a volta de Cristo sobre os últimos dias. Que tem sido um assunto que tem queimado no coração dos irmãos. Muito pouco é falado sobre isso. Muito se ouve falar na, na internet, nos, nos famosos youtubers. Mas Vou dizer e vou confessar uma coisa, 99% estão fora da realidade, porque aqui na palavra de Deus está a nossa bússola e nós não podemos entender o apocalipse apenas como um livro espiritual, o apocalipse ele é parte espiritual e parte natural. Porque os fatos que ali estão revelados são fatos naturais que revelam uma realidade espiritual. E nós temos que entender a linguagem de Apocalipse. Tente entender uma coisa. Dois mil anos atrás o Espírito Santo toma um apóstolo leva para um lugar isolado e revela os últimos dias para este apóstolo. Tente entender, tente se colocar no lugar de dois mil anos atrás e explique a visão de um helicóptero e veja se é possível. A única coisa semelhante que João conhecia era um gafanhoto. Então a Bíblia, o Apocalipse fala sobre os gafanhotos que estarão derramando fogo. Mas não serão os gafanhotos literais, serão os helicópteros, serão os aviões, serão as armas que estarão nesse último momento. Então nós precisamos entender uma coisa. Primeiramente, o arrebatamento é um evento que vai trazer livramento para o povo de Deus para os últimos dias. É um ato de livramento. A segunda vinda de Cristo é diferente, vai acontecer três anos e meio depois. É um ato de julgamento dos ímpios que permaneceram aqui. Aí você vai dizer assim, vai ouvir muitas vezes que muitos cristãos poderão ficar e não ser arrebatado. Desculpe, mas eu não creio assim. Porque a Bíblia é clara num ponto Jesus falou claramente num ponto Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, ponto final Todo aquele que está com o seu nome no livro da vida Será arrebatado Esse é um ponto Agora aí que fica a questão Estará nas bodas do Cordeiro? Isso é uma outra situação Nós precisamos entender isso A nossa bússola hoje são os sete selos, as sete trombetas e as sete taças. Se nós não entendermos isso, vai ser muito difícil de querer explicar, de querer fazer conjecturas sobre a volta de Cristo se nós não entendermos esse ponto específico, que é tudo completado no livro de Daniel, Zacarias, Obadias e no livro de 2 Pedro, que nos dá... Algumas, é, alguns esclarecimentos adicionais E se nós formos ver uma coisa Os sete selos, eles representam O momento da igreja Desde a fundação da igreja Desde a antiguidade, na fundação da igreja Até o início, até o princípio Das dores de parto Ou até o princípio da tribulação Um outro ponto quando nós lermos, ou quando você ouvir falar sobre tempo de tribulação, é uma coisa. São aqueles sete anos profetizados em Daniel. Se você ouvir a grande tribulação, é aqueles três anos e meio após o arrebatamento. Então, às vezes a gente não se dá conta dos pequenos detalhes, das minúcias que estão ali na palavra e a gente acaba fazendo grandes enganos por causa disso. Os sete selos, não, não vamos passar muito tempo nisso, mas eles nos mostram o andar da igreja. Os quatro primeiros selos nos mostram ah, as etapas da igreja, depois já entra no quinto selo, nós já vamos ver ah, o clamor, dos santos, das almas, daqueles que morreram E Deus diz que eles precisam esperar Até que a plenitude dos gentios seja alcançada Então pela graça e misericórdia de Deus Deus está, está dando um tempo para que eu, você e tantos outros Que ainda estão perdidos no mundo Que precisam ser rebuscados Lembra da segunda-feira? para que esses sejam alcançados, até que se complete a plenitude daqueles que Deus tem determinado. Depois no sexto selo, nós vamos ver já de novo o grande terremoto. Toda vez que Deus tem alguma coisa crucial, algo muito tremendo para julgar, julgar sempre vem um grande terremoto. Então o sexto selo anuncia o grande terremoto. Eu não posso afirmar hoje, eu não saberia dizer qual grande terremoto aconteceu que possa se encaixar nisso aqui. Tivemos muitos, tivemos grandes terremotos, mas eu não posso afirmar qual deles vai se encaixar nessa parte aqui do sexto selo. O sétimo selo abre as trombetas. E nesse ponto das trombetas, nós vamos nos focar. Quero fazer uma pergunta para os irmãos. Em qual etapa, em qual momento do apocalipse ou em qual momento das escrituras você crê que a igreja seja arrebatada? Paulo diz, ninguém vos engane querendo vos dizer que o, o dia de Cristo já chegou. Isso não vai acontecer sem que antes a grande apostasia... E seja revelado o homem da iniquidade A grande apostasia já está aí Nós não podemos negar isso Nós estamos vendo a grande apostasia já acontecendo em todos os lugares Mas você já pode dizer quem é o homem da iniquidade? Ele já foi revelado? Eu não tenho conhecimento disso E acho que ainda não foi revelado Então não chegou esse momento ainda e para nós termos uma certeza maior onde, em que momento uh, acontecerá o arrebatamento Paulo deixa isso muito claro em 1 Coríntios Perdão 1 Coríntios Capítulo 15, verso 52. Paulo diz uma coisa muito importante. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos. Quer dizer, nem todos estarão mortos. Mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos. Um décimo de segundo. Ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados no novo corpo espiritual. Qual é a última trombeta? É a sétima trombeta. Então, para nós chegarmos na última trombeta, as, os sete selos têm que ter passado, e as seis trombetas têm que ter passado. Isso é óbvio, isso é o natural. Então, como que nós vamos dizer que Jesus pode voltar esta noite? Não tem não tem sentido nisso. Jesus pode voltar essa noite na minha vida e na tua vida se nós morrermos. Se eu morrer essa noite, Jesus voltou na minha vida essa noite. Mas na realidade, aquela palavra de Tessalonicenses, que nós ressuscitaremos e encontraremos ou seremos arrebatados e encontraremos Cristo nos ares, isso não aconteceu. Por que, que isso é isso importante a gente saber o momento que nós andamos? Porque se nós estivermos na ignorância, analise a sua vida. Quais foram os maiores erros que você cometeu? Cometeu eles intencionalmente? Ou cometeu os teus erros por ignorância? Eu cometi meus erros na ignorância. Então, nós precisamos conhecer a verdade. É muito claro, um, um versículo que está sendo muito usado, inclusive pelo nosso presidente Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará Pois é Então nós temos que conhecer a verdade sobre o arrebatamento Mas aí alguns já profetizaram várias, inúmeras vezes que a igreja seria arrebatada E nunca aconteceu E alguns vão dizer, assim, ah, isso é tudo a mesma conversa, eu não, não vou acreditar mais nisso e acabam relaxando e vai chegar o dia em que não estarão preparados. Mas Jesus deixa claro, nós falamos aqui, aquele que estiver firmado na rocha não será confundido, não será enganado. Então como que nós temos que conhecer a verdade? A nossa bússola, que eu chamo de bússola, Aquilo que nos dá a direção, nos dá o um momento de todas as coisas acontecerem. Porque a Bíblia é muito simples. Apocalipse não é tão complicado assim como alguns dizem. Mas existe uma chave para entender as revelações. Irmão, se eu te der 50 chaves para abrir a minha porta, sem te revelar qual é a certa Você tem 50 chances de errar E vai levar bastante tempo Até conseguir abrir a porta Mas se eu te mostrar qual é a chave Você vai abrir ela em segundos Assim é o apocalipse Tem muitas chaves Mas só uma é a certa E a palavra nos mostra qual delas é a certa Dá para entender? Dá para entender? Então nós temos uma, um ponto de partida claro. Arrebatamento da igreja vai acontecer na sétima trombeta. Ponto final. Então para saber em que momento, em que estágio nós estamos andando, precisamos olhar as seis primeiras. O que, que vai acontecer nessas trombetas? O, quais são os sinais? E aí nós vamos ver no Youtube, os famosos Youtubers do Apocalipse, falando, ah, Jesus, está tudo pronto, Jesus pode voltar, aconteceu esse evento e agora é o sinal do fim. É algum sinal? É. Obviamente, todos os sinais hoje, principalmente aqueles que se referem a Israel, são sinais que nós temos que estar atentos, sim, mas não é o sinal final verdadeiro. Veja bem, rapidamente, primeira trombeta. Queimada a terça parte da terra, das árvores e da erva. Alguns podem dizer, ah, essas queimadas todas que aconteceram na Amazônia, nos Estados Unidos, na Austrália, isso aí representa a primeira trombeta. Tem certeza? Será? Então, o sexto selo já se cumpriu. Quando? Aonde? Ou então, a segunda trombeta. É, é mais clara A terça parte da vida do mar E a terça parte dos navios Foi destruída Se você diz Que o arrebatamento pode acontecer essa noite Então a segunda trombeta Já aconteceu Quando? Em qual evento? Quando você viu a terça parte Dos navios do, do mar serem destruídos Qual é o evento Que, que levou isso? Eu não tenho conhecimento Irmãos Antes de prosseguir, eu preciso dizer uma coisa, eu não estou aqui pregando que nós temos ainda 100 anos pela frente, não, em absoluto, tudo que falta acontecer, pode acontecer muito rápido, muito rápido, Daniel diz, uma semana, claro, é uma semana de anos, sete anos, pode acontecer em sete anos? Pode, dificilmente antes, então a grande maioria de nós na igreja hoje, somos a geração profética que vai fazer parte dessa, desses eventos e vai ver esses eventos acontecer, e antes do arrebatamento acontecer, tem que acontecer o grande avivamento, e nós não estamos ainda podendo dizer que esse grande avivamento está em andamento, ele está iniciando, está um bebê, mas não está ainda um grande avivamento acontecendo em nenhum lugar do mundo. Então nós temos ainda um tempo, mas para não sermos enganados, nós precisamos saber em que etapa estamos andando e não negligenciar nenhum momento, nenhum minuto em nos preparar para estarmos prontos para as bodas. Quantos anos... Uh, Noé levou para construir a arca. Será que aquele povo todo em volta não estava vendo que um maluco lá estava construindo uma arca em cima do morro, no meio do deserto? E estava dizendo que ia dar uma grande uh, inundação? Quem creu? Todos viram. Mas quantos foram salvos? Então hoje muito se fala no arrebatamento sem ter um profundo uma profunda revelação e o povo está em volta olhando, é, tem uns malucos pregando sobre isso, mas quem crê? Mas vai chegar a hora que a arca vai se fechar e assim vai acontecer no arrebatamento, vai chegar a hora que num piscar de olhos, num abrir e fechar de olhos, a igreja irá, irá embora e não vai ter tempo de Voltar, de buscar coisas De se arrepender De pedir perdão, não Nós temos que estar prontos Para isso que é importante Nós conhecermos a verdade em que estamos andando E, e segue todas as coisas Na quarta trombeta Anuncia os três A's Que começam na quinta trombeta Quinta, sexta e sétima trombeta São os três A's E quando a Bíblia fala em A's é algo terrível Daniel diz que nos últimos dias Haverá tempo de angústia Qual nunca houve Então quando te disserem é assim Ah, paz, paz Fica tranquilo Vai tudo melhorar Cuidado Eu não creio Precisamos nos focar mais atentamente Eu fiz um levantamento Sobre todos os, os eventos aqui, dos selos, das trombetas, das taças. E me chama a atenção uma coisa. A primeira trombeta tem um versículo. A segunda trombeta tem dois versículos. A terceira trombeta, dois versículos. A sexta trombeta, 34 versículos. Irmãos, quando você vê alguém falar uma notícia em 15 segundos é uma coisa quando você vê uma notícia de uma matéria inteira de uma hora eu creio que seja um assunto bem diferente então em toda essa bússola a palavra de Deus me mostra que o único evento que tem 34 versículos falando de, uma, de um mesmo período é a sexta trombeta. E é ali que eu tenho que me focar. O que, que a sexta trombeta me mostra? Porque o arrebatamento só vai acontecer na sétima. Então a sexta tem que acontecer. Na sexta trombeta, o primeiro evento, Apocalipse capítulo 9, verso 13, fala que foram soltos os quatro anjos caídos que estavam presos no rio Efrates. Na verdade esses anjos não são anjos de Deus Se eles estavam presos É porque são anjos do mal E esses anjos são soltos Para enganar todas as nações Todos os reis de todas as nações Enganar e trazer um levante contra a igreja do Senhor Que é o que nós sabemos Em parte já está acontecendo a perseguição na igreja A perseguição aos crentes No mundo todo em, em, principalmente no mundo islâmico Em seguida depois vem o levante do exército de 200 milhões Em Apocalipse capítulo 9, verso 16 Esse exército de 200 milhões hoje O único exército que tem essa quantidade, essa capacidade É o exército chinês Não existe outro exército que tenha essa, esse número de soldados mas não se sabe se seja o exército apenas de um país Ou se seja o exército dos confederados Que vão se levantar juntos contra, contra Cristo, contra a igreja Mas enfim, haverá o levante do exército Em essência, nós não estamos vendo isso ainda acontecer De um exército realmente se levantar E um exército se levanta não é para ficar brincando de jardim de infância Se eles vão se levantar é para guerra Depois disso Um terceiro evento Na sexta trombeta Pelo fogo, pela fumaça E pelo enxofre Foi morto a terça parte dos homens Apocalipse 9 verso 18 Queridos, a terça parte dos homens só será mortos, só serão mortos numa guerra. Que tipo de guerra vai ser? Não sei, mas com certeza vai ser uma guerra extremamente violenta, talvez a maior guerra que o mundo já viu. Nós estamos vendo hoje as maiores preparações para armas químicas, armas bacteriológicas, Estamos vivendo isso. Uh, estamos vivendo um, um tempo de uh, preparação de armas de guerra. Bilhões são gastos em armas de guerra. Os gastos na, no planeta Terra são infinitamente maiores na área militar do que na área de saúde, na área de preservação. Por quê? Porque é justamente a eliminação das pessoas que é o foco desse pessoal. Depois, outro evento. Você pode dizer assim: não, mas eu sou um cristão, eu estou na igreja, nada vai me acontecer. Não se esqueça: a igreja passará por um tempo de prova. Daniel 7,25 Os santos serão entregues ao domínio do anticristo Você não vê em muitos lugares aí Igrejas sendo queimadas Os santos serem mortos de todas as maneiras Fuzilados, degolados, queimados Torturados Nós já estamos vendo isso Claro que não em escala mundial mas os prenúncios já estão aí. Então nós precisamos compreender que realmente nós estamos já próximos das etapas finais. E para mim, um momento crucial da sexta estrobeta é justamente aquele momento que vai nos dar o ponto de partida, aquele momento, digamos assim, quando o juiz entra em campo e dá o, o apito inicial. Nós sabemos que depois de x minutos vai acontecer o fim do jogo. Então quando te diz assim, ó, nós nunca vamos poder dizer qual o momento do arrebatamento, é um pouco errado. Jesus disse que nós não podemos prever Que nós não sabemos o dia e a hora Mas eu digo Nós podemos prever a semana, o mês e o ano Prever, quando? Hoje? Nada Mas no momento que nós vermos este acontecimento A partir dali nós podemos contar Apocalipse 11, verso 3 nos fala, nos fala sobre as duas testemunhas. Darei as minhas duas testemunhas que profetizem por mil duzentos e sessenta dias. Mil duzentos e sessenta dias são quarenta e dois meses, são três anos e meio é tudo a mesma coisa um tempo, dois tempos, metade de um tempo é tudo a mesma coisa então quando nós vermos as notícias olha, depois de todas as tribulações, de todas as guerras e contendas, tudo o que aconteceu tem dois malucos lá no pátio do templo testemunhando dando testemunho de Cristo para o povo a partir daquele momento, podemos contar 1260 dias é o que a palavra nos mostra bem claro. E aí sim, aí nós podemos realmente dizer que o momento, a semana, nós vamos poder prever. Antes disso, tudo será apenas conjecturas. Mas veja bem, nós temos que muitas vezes, como o pastor sempre fala, verde como ouvis. Nós temos que no meio de tudo aquilo que é afirmado, é, poder buscar as essências que estão perdidas ali no meio se essas duas testemunhas vão testemunhar no pátio do templo é porque o templo existe é porque o sacrifício contínuo já foi restaurado o sacrifício contínuo ele vai ser restaurado no, no templo que vai ser reconstruído tudo está pronto para isso basta só o momento certo da liberação de Deus para isso iniciar. Estamos próximos disso. Porque os judeus, o povo judeu, não vai aceitar um Messias que não esteja rigorosamente dentro daquilo que eles conhecem da Torá, daquilo que eles conhecem da palavra. E para isso, este Messias falso que está vindo, que é o Anticristo, ele precisa. Restaurar o templo Precisa restaurar a paz Precisa Fazer a tríplice aliança Ele precisa fazer tudo isso Senão os judeus não vão aceitar ele O sacrifício contínuo Vai ser restaurado Por quê? Porque a lei levítica Tem que ser cabalmente cumprida Nos mínimos detalhes Nós não estamos vendo isso ainda mas está próximo na sequência depois de 1260 dias as duas testemunhas serão mortas o anticristo vai vencer elas e elas serão mortas ficarão três dias e meio deitadas ali no pátio as pessoas vão fazer festa os ímpios vão fazer festa vão se dar presentes vão festejar que Aqueles malucos que estavam lá Pregando contra eles Afinal foram Vencidos, mas Depois de três dias e meio Deus vai retornar O espírito de vida e eles Subirão Para Deus Naquele momento Vai sim acontecer novamente A sexta trombeta O grande terremoto O terremoto Enorme como até este momento não se viu. E a igreja será arrebatada. A igreja será arrebatada porque Jesus prometeu livrar a igreja da ira futura. A ira futura é a grande tribulação. Volto a dizer, tempo de tribulação e grande tribulação são coisas um pouco distintas e ali no meio na sétima trombeta a igreja será arrebatada e subirá para as nuvens porque este evento será uh, um evento invisível aos olhos humanos será um evento oculto entre nuvens para se encontrar com Cristo, para seguir para o tribunal de Cristo. Todos aqueles que confessaram Jesus, que batizaram, que têm o um nome no livro da vida, serão arrebatados. Ponto. Mas subirão para o tribunal de Cristo. Aonde Jesus vai separar as ovelhas dos bodes ovelhas para minha direita bodes à minha esquerda vinde esses para as bodas para benditos do meu pai estes para as trevas exteriores Mateus 22 amigo como entraste aqui sem veste nupcial era um cristão era um amigo ele entrou nas bodas mas não ficou nas bodas. Então, nem todo aquele que será arrebatado estará nas bodas. Aí que está o um engano que muitas vezes não é pregado. Na sequência, agora inicia a grande tribulação. Aquele momento que o anticristo vai romper o tratado, porque Daniel diz que depois de um tempo, dois tempos e metade de um tempo, ele romperá o tratado, ele vai acabar com o sacrifício contínuo, que é aquele sacrifício que estava sendo feito no templo. Ele vai tirar a imagem de Deus e ele vai colocar a sua imagem e vai exigir adoração, e vai exigir ser adorado como Deus, vai se assentar no trono de Deus e vai exigir adoração como Deus. E vai exigir agora, vai ter o início da exigência do chip, da marca da besta. Por isso que eu digo mais uma vez, tem muito crente hoje apavorado, com as coisas que estão acontecendo, achando que é a marca da besta. Ah, não posso fazer a vacina porque é a marca. Ah, eu não posso fazer isso porque é a marca. Querido, isso é o um prenúncio da marca, mas não é a marca. A marca exige uma coisa, a adoração ao diabo, a adoração ao anticristo. Isso vai exigir Vai ser o ponto crucial, o ponto central da marca Não é a vacina, não é a, a criptomoeda Não é nada disso que está acontecendo no mundo hoje Isso é um sinal, isso é um prenúncio É uma amostra, mas não é a verdadeira Marca da besta Porque a igreja vai ser arrebatada no sétimo, na sétima trombeta em Apocalipse 11 A marca vai ser iniciada, a exigência da marca em Apocalipse 13 Após o arrebatamento Aí sim outro aceita a marca O chip Que será na mão direita ou na testa Na fronte Ou guilhotina Como diz em Apocalipse, bem claro E aí Este é um outro fato Nem todo aquele que Ficará, que não será arrebatado Nem todo será condenado porque tem gente que afirma que aqueles que não forem arrebatados vão para o inferno, vão para o lago de fogo sim, muitos vão, mas não todos não todos porque a palavra diz bem claro uh, Apocalipse capítulo 7 verso 9 Apocalipse 7, 9 diz assim ó, depois destas coisas Vi e eis grande multidão Que ninguém podia enumerar De todas as nações, tribos, povos e línguas Em pé diante do trono e diante do cordeiro Vestidas com vestiduras brancas Com palmas nas mãos Grande multidão que ninguém podia contar De todos os povos, tribos e línguas Quer dizer, da terra inteira E aí o anjo pergunta para João Quem são esses? E João diz, tu sabes E o que, que o anjo responde? Verso 14 São estes os que vêm da grande tribulação Lavaram as suas vestiduras E alvejaram no sangue do cordeiro Então foram pessoas que não foram arrebatadas Ficaram na grande tribulação Mas estão aqui diante do trono e vão reinar com Cristo por mil anos por quê? lembra quando Jesus disse aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á e aquele que perder a sua vida por minha causa ganhá-la-á é por causa disso porque aqueles que não foram arrebatados quer dizer, quem não vai ser arrebatado é aquele que não tem o um nome no livro da vida e nós temos que entender claramente uma coisa Ele não tem o um nome no livro da vida Ele não creu, não orou, não batizou Não fez nada para colocar seu nome no, no livro da vida Mas ouviu a mãe, o pai, os irmãos, os amigos falarem de Jesus Falarem da igreja e ele não quis saber nada disso Mas ele vai se lembrar e aí ele vai ver que tudo aquilo que havia sido falado é verdade e está acontecendo. Aí vai vir o anticristo e vai dizer, olha, tu tem que colocar a marca, senão não vai fazer nada. Não vai comprar, nem vender, nem nada. Tu vai estar tá bloqueado completamente, total. Veja, por exemplo, o sinal, o prenúncio através das moedas digitais. O camarada pode Dormir milionário e acordar paupérrimo, sem nada. Simplesmente alguém deletou um númerozinho lá na internet e acabou tudo. Assim vai ser a marca da besta. Então, queridos, como que as pessoas que ficarem vão salvar ainda a sua alma? Não aceitando a marca. Mas a consequência de não aceitar a marca vai ser simplesmente a guilhotina. Apocalipse diz isso bem claro. Apocalipse capítulo 20 verso 14. Vamos ver se nós achamos rapidinho lá. Capítulo 20 verso 14. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte o lago de fogo. E se alguém não foi achar inscrito no livro da vida, esse foi lançado para o lago de fogo. Então nós temos que ter isso bem claro em mente. Volta a dizer. Não estou pregando terrorismo, não estou pregando para que as pessoas tenham medo. Mas nós precisamos conhecer a verdade. Nós precisamos conhecer profundamente. Aquilo que a palavra diz. E o que está escrito. Para que possamos estar prontos e preparados. Porque, em primeiro lugar. Eu e você. Nós não vamos obedecer uma coisa que nós não conhecemos. Creio que todos podemos concordar nisso Nós Precisamos conhecer a verdade Porque só conhecendo a verdade Não seremos enganados E vamos poder prosseguir Então esse é um ponto Claro O que tem sido muito pouco falado Claramente pela palavra Sobre esses dois assuntos Rapidamente A segunda vinda de Cristo Será no final Uh, do, das taças, que as taças serão o um julgamento uh, final, as trombetas são aquele período das dores de parto, da preparação da noiva as taças são o período pós arrebatamento, aonde coisas vão acontecer terríveis, simplesmente terríveis e eu acredito, pelo que eu pude compreender na, nos estudos, que uh, haverá, sim, uma guerra nuclear. Porque a palavra diz bem claro, em 2 uh, Pedro, se não me falha a memória. <coughs> Deixa eu achar... <coughs> Segunda Pedro capítulo 3 que é um capítulo que fala da vinda do Senhor e o seu significado e aqui fala do retorno de Cristo, não do arrebatamento aqui fala da vinda dele ah, verso 7 ora, os céus que agora existem e a terra que pela mesma palavra tem sido entesourados para o fogo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 esse é o propósito do Senhor É para isso que nós temos que estar preparados Mas ele diz no verso 10 Virá entretanto Como ladrão o dia do Senhor No qual os céus Passarão com um estrepitoso Estrondo E os elementos se disfarão abrasados. Também a terra e as obras Que nela existem serão Atingidos Como é que você interpreta Um estrepitoso estrondo e elementos se desfarão abrasados, como é que tu explica isso? se você entende o que, que acontece numa guerra nuclear ou nesse momento você vai entender esse texto depois disso sim, Jesus virá para pelejar a batalha do Armagedão e será o fim e será, aí sim virá a nova Jerusalém para todo o povo daqueles que tem o nome no livro da vida então bastante resumido mas como eu disse e volto a dizer nós como povo de Deus nós precisamos aprender a cavocar os nossos diamantes se você receber a vida toda a papinha na boca nunca vai aprender a fazer comida a gente precisa ter os elementos para fazer a comida, mas nós precisamos aprender a fazer a nossa comida. Buscar na palavra, encerrar isso aí. Então eu quero colocar para os irmãos, agradecer e pedir que você possa cada vez mais buscar, se firmar na palavra de Deus. E em nome de Jesus eu agradeço a oportunidade e... Oro para que todos sejam abençoados. Em nome de Jesus. Amém.